Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e eu já vou trazer aqui três fatos que se não aconteceu vai acontecer muito em breve para o signo de leão. Lembrando que eu estava sumida por motivos de mudança de cenário. Então vamos continuar aqui. Primeiro fato, segundo fato e terceiro fato. Leão, primeiro fato: você mais na sua, sem muitos amigos ou contatos ativos, por estar cuidando das suas coisas colocando tudo em ordem, e vai conseguir sim, porque chega a ser uma administração interior, que você tentava fazer há mais tempo, e só está conseguindo agora. Segundo fato, mudanças acontecendo, mas não é nada de ruim não. Porque vem coisas boas para você. Momentos calmos e sensação de realização. Então, não se prenda em acontecimentos passados. Deixa fluir, deixa tudo se renovar, que o melhor vai acontecer. Terceiro fato: começos leves, fluidos, equilibrados, onde você estará mais analítico, se questionando se precisa disso ou daquilo, vendo aí prioridades mais essenciais, até porque você está passando por um momento de descortinar muitas coisas vindo à tona, para serem olhadas de outra forma, tá bom? Gratidão.